Imagina você ter que encher uma garrafa com uma torneira que só abastece gota por gota. Seria um tédio completo, não é verdade? Agora, leve essa analogia para a leitura. Ao ler um livro, a maioria das pessoas abastecem o cérebro com gotas de conhecimento, ou seja, leem como tartarugas quando poderiam fazer isso rapidamente com foco e compreensão. E o pior, esse leitor tartaruga, além de ler devagar, também esquece rapidamente o que leu. Se você quer sair dessa vida, quer ver mais rápido, alcançando uma média de três páginas por minuto, memorizando tudo o que leu faz o seguinte, nos próximos dias eu vou fazer uma aula ao vivo e gratuita, onde eu vou te ensinar a ler mais rápido, com foco, concentração e reter todo o conhecimento na sua memória. E para garantir a vaga, toque no botão saiba mais que aparece aqui, que eu te conto todos os detalhes na próxima tela. Sai dessa vida de leitor tartaruga e venha aprender leitura rápida comigo, mas toque agora antes que você esqueça e essa Ótima oportunidade, passe adiante.